UBS, Praça Campo e Mamãe. Semana Mamãe, já foi dada a largada na regularização fundiária da Vila Cabral. Assim, milhares de famílias vão ter o tão sonhado título de posse de seus imóveis. Um sonho antigo que está se realizando na Semana Crescer. Eu estou muito feliz de eu ter conseguido dar entrada nos documentos da minha casa, porque fazia tempo que eu pelejava e eu não tinha conseguido ainda. Para fechar, tem a inauguração da UBS no São Benedito. Tá.